Fala família do w tudo bem? Isso mais um vídeo para o canal. Preste atenção. Hoje eu vou te ensinar como você pode gerenciar o seu teste para você ser aprovado de mesa proprietária e como você pode gerenciar a sua conta depois que você já está aprovado, tá? Então a gente precisa utilizar alguns exemplos e eu peço que você preste atenção. Primeiro, eu vou usar de exemplo aqui uma conta de 100k e uma conta de 50k. Lembrando que eu vou levar em consideração aqui um teste padrão numa mesa proprietária que é mais conhecida e que é até mais difícil de passar, tá? Que no caso é a FTBO. Lá o drawdown é 10% e a meta é 10%. Você sabe para aprovar na primeira fase e na segunda para aprovar é 5%. Eu levo em consideração aqui que você pode utilizar o risco em porcentagem. Por que o risco em porcentagem é melhor? Porque primeiro, quando você utiliza um risco em porcentagem para execução de entrada, não importa quantos trades você fizer, quanto mais trade você fizer, menos risco você tem. Por quê? Porque vamos supor que você tem um capital de 10k, duas contas, 10k 10k. Uma conta você a cada perda que você tem, você perde um valor fixo de 10 de 100 dólares, tá? E na outra conta você perde um valor fixo de 1% do capital. Ou seja, toda vez que o capital diminui, consequentemente vai continuar fixo 1% porém sua perda vai ser menor então vamos supor que você tem 100 perdas quando você chega no final dessas 100 perdas esse capital que tem uma perda fixa de 100 dólares ele vai quebrar a conta já o capital que tem uma porcentagem ele não vai quebrar ou seja você vai ganhar 300, 400 trades a mais só, pra, só por causa dessa questão dessa gestão tá então vamos lá Levando em consideração aqui que você utilizando um drawdown de 1%, que é muito arriscado, mas vamos levar em consideração também que você está em um desafio, você não está na Disney, então você tem que arriscar mesmo. Se você consegue operar com 0,25, opere, eu opero com 0,25, alunos meus operam com 0,25, mas tem gente que gosta de arriscar, então cai para dentro. Se você perder 5 negociações em um dia, você quebra sua conta, tá? porque você vai bater o seu drawdown diário mas se você perder cinco negociações seguidas, você já perde 50% do seu drawdown quando você opera em uma conta de 100k, você não tem 100k, você tem 10 então você tem que gerenciar os 10 tá? então levando em consideração que você tem que gerenciar os 10 você tem que pegar por exemplo em uma conta de 100k, 500 dólar é equivalente a quanto? 0,5% do capital tá? então você vai calcular em porcentagem para depois você definir o seu lot size e saber exatamente quanto vai ser o seu stop, eu, por exemplo, utilizo uma média de 200 a 300 pontos de stop. Então, eu quero, mesmo utilizando 500, mil pontos de stop, não importa. Eu quero que esse valor dê 500 dólares. Então, você vai ter que fazer o lot size e o cálculo de lot size. Se vocês quiserem, posso fazer uma aula explicando isso. Então, quando você faz aquele cálculo de lot size, você vai saber quantos contratos específicos você vai ter que usar para que em x quantidade de stop dê exatamente esse valor que equivale a 0,5% de um capital de 100k você vai chegar na seguinte conclusão que se você operar com drawdown que no caso é 10k você vai estar tá operando com quantos por cento 5% do drawdown porque você tem que entender que a, a mesa proprietária te dá uma alavancagem ela não te dá 100k para você operar ela te dá uma alavancagem tá ah, mas é melhor operar em conta pessoal ou operar em conta de mesa? Pessoal, eu vejo testes em mesa proprietária onde você tem que pagar 1.800 dólar para ter acesso a uma conta de 200k. Quando você desce o drawdown da conta, fica uma conta de 20k. Ou seja, 20k para você operar. Então, existe diferença entre a conta da mesa, que é 20k, e a sua conta pessoal, que é 2k? Existe uma grande diferença. Então, mesa proprietária sempre vai ser um veículo de alavancagem por trader e não tem discussão sobre isso, tá? Então, operando com 5% daqueles 10K, que equivale a 0,5% da alavancagem total, que é o 100K, em 23 você quebra sua conta, tá? Porém, você tem que entender que você tem que ter uma noção de taxa de vitória e taxa de risco e retorno. Então, quando você entra nessa possibilidade, você consegue entender que, vamos supor que eu utilize 0,5% do meu lote, Tá? que é equivalente a 0,5% da conta de 100K e 5% da conta de 10K. Se eu tiver uma estratégia que tem um risco retorno de 1 para 1, se eu acertar 50% dos trades, eu vou ficar no break-even. Tá? Se eu acertar 60, eu vou ter o profit, eu vou ter lucro. Tá? Então, levando em consideração isso, você consegue entender que... Para passar em mesa, não basta você ter um gerenciamento, você tem que ter a estratégia e entender a estratégia e ela tem que te possibilitar a aprovação. Ah, mas eu opero Smart money Concept e lá o retorno é alto. Tá, o retorno é alto, mas a quantidade de trades condiz com o retorno e a taxa de acerto, você consegue assimilar esse cálculo aí para que no longo prazo você tenha resultado? Se você não consegue mensurar isso, você não sabe o que você tá fazendo, tá? Eu já vi pessoas passando estratégia de 99% de acerto, tá? Onde era 1 para 100 de retorno. Falaram, mano, como assim? Então quer dizer que eu ganho 1 para perder 100? E eu fiquei tipo, tá, mas é 99% de acerto. Você vai acertar, mas enquanto você perder. Não, mas eu vou acertar 99 trades... E depois de 99 trades eu vou, eu, vou, eu vou tomar um loss e se eu tomar outro gain, eu... Mano, se você tomar dois loss seguidos, acabou. Ah, mas não tem possibilidade. Tem, é 1% de chance, mas aquele 1%, filho. A diferença é diferença grande, cara. Eu tenho estratégias que tem 80% de chance de acerto. E, eu, e às vezes eu pego uma sequência de 4, 5 loss seguidos. Aí você fala, pô, tem 80% de chance. Como que 80% tomei quatro loss seguidos? Entendeu? Na cabeça das pessoas que não entendem essa questão de probabilidade, e pensa assim, não, se tem 80% de chance, a cada 10 trades, o 8 vai acertar. Sim, a cada 10. Só que em cada 10 trades, será que 10 trades vai mudar sua vida? Não. Então, preste atenção em relação a isso. Então, ali, levando em consideração 0,5% dos lotes, você, em uma estratégia que tenha pelo menos 2 para 1, 3 para 1, já seja interessante para você ser aprovado, tá? Estratégia de 1 um para 1 um é complicado de ser aprovado mesmo. Então, preste atenção nisso. Preste atenção nisso, tá? Preste atenção nisso. Quando a gente vem aqui, ó, e eu coloco aqui para vocês, deixa eu, deixa eu tirar aqui dessa, dessa aba aqui. Tá. Eita, acho que o processador está desligado, porque está lento. Tá, tá desligado Agora vai Nossa. É que é, às vezes ele desliga sozinho, tá pessoal? É alguma configuração ali no, no Mac Que eu não sei mexer Vamos lá